Em 2020 a gente teve uma alta na transmissão ao vivo, muita gente começou a produzir seu conteúdo diretamente de casa e para profissionalizar ainda mais o seu produto a gente tem vários vídeos aqui no nosso canal sobre switches de vídeo, placas de captura, câmeras focadas nesse tipo de material e hoje eu trago para vocês uma placa de captura multi-viewer que foi muito requisitada por vocês lá no Instagram. Eu estou falando, é claro, da EasyCap 264, que é essa placa de captura aqui que tem quatro entradas HDMI. Ó. Vou mostrar aqui no detalhe para vocês quatro entradas HDMI, então você pode colocar qualquer fonte de vídeo em HDMI aqui na parte traseira. tá? Ela tem uma saída HDMI, então você pode puxar para um monitor de referência ou colocar um splitter né, para que você puxe para um monitor de referência e também um switcher de vídeo, um, uma entrada para conector de energia, mas você pode também alimentar essa placa de captura pela entrada de porta USB 3.0, a gente deixou essa placa de captura sendo alimentada pelo USB 3.0 por mais ou menos umas 5 horas com as quatro filmadoras conectadas a ela e ela funcionou tranquilamente. Tá? Se você for utilizar essa placa de captura aqui sozinha, você tem esse controle remoto que vai te ajudar a mexer nas configurações né, na hora da transmissão. Ele tem três seções, como vocês podem ver, aqui vai ser como vai ser exibida né, essas quatro câmeras na tela, aqui qual câmera você quer em evidência e na última seção você tem o áudio, né? qual vai ser o áudio principal. E para mostrar para vocês como utilizar melhor essa placa de captura, eu trouxe quatro filmadoras HF-R800 da Canon. Tá? e eu vou mostrar para vocês como utilizar essa placa tanto sozinha como também com um switcher de vídeo. puderam ver, eu espalhei as filmadoras aqui pelo estúdio e conectei minha placa de captura ao computador utilizando o USB 3.0, tá? Lembrando que ela é uma placa plug and play, então você não precisa de nenhum software para fazer ela funcionar no seu computador, seja ele Windows, Mac, Linux ou até mesmo no Android. Bora lá então utilizar essa placa de captura no OBS, porque é o software que a gente mais utiliza aqui para fazer os testes, né? E vocês podem ver, ó, se eu clicar na primeira opção aqui no meu controle remoto, vocês podem ver que ele tem três sessões, né? A primeira é como as imagens vão ser exibidas na tela, a segunda vai ser qual das imagens você quer na tela e na última sessão o áudio. Então, primeira sessão, posso deixar assim estilo multiviewer, né? Que aí eu tenho a exibição das quatro câmeras, né? Simultaneamente. Se eu clicar na segunda opção aqui no controle, ele me dá as quatro câmeras. Né? E aí eu posso transitar aqui, rotacionar as câmeras nesse Multi Viewer aqui também com quatro câmeras Terceira opção é o PIP, né? o PIP sempre vai ser a câmera 1 um e a câmera 2 E aí eu aperto no botão do PIP aqui ó, para modificar qual vai ser a câmera que vai estar em evidência e qual é a câmera que vai estar em PIP Na última opção vai ser a câmera única, então aí depois eu posso escolher 1, 2, 3 ou 4 Aqui na seção de baixo, que é a sua seção azul aqui, tá? Que vai, você pode escolher qual câmera você quer ao ar. Na parte de baixo, finalizando, né? É o áudio principal. Qual áudio que eu quero que seja o áudio principal da câmera 1, 2, 3 ou 4? Então essa aqui foi, a, foi como utilizar essa placa de captura sozinha, tá? Sem um switcher de vídeo, sem um splitter. E agora eu já vou mostrar para vocês como utilizar essa placa de captura aqui como um splitter, né? Quando você está utilizando essa placa juntamente de um switcher de vídeo. Primeiro eu peguei essa placa de captura e usei um splitter para dividir o sinal de saída HDMI para um monitor que eu vou usar de referência para ver cada uma das câmeras. E outra saída eu puxei para o meu Aten Mini, que é a mesa de corte que a gente vai utilizar nessa demonstração. Depois disso eu conectei meu Aten Mini ao computador usando um cabo USB-C, conectei as filmadoras nas entradas da placa de captura e pronto. Pelo monitor eu vejo a referência de cada uma das imagens, escolho com o controle remoto qual câmera eu quero utilizar e chamo essa imagem pelo ATEM Mini quando quiser jogar ela no ar. Bem simples e dinâmico para você começar a fazer as suas transmissões.